Depois de uma semana de pânico para as bolsas mundiais e de forte valorização do dólar, essa sexta-feira acabou trazendo um pouco de alívio. E o principal motivo para isso foi o relatório de criação de empregos privados nos Estados Unidos, o famoso payroll, que acabou revelando o número de criação de vagas abaixo do previsto e mostrando que a maior potência econômica do mundo não anda muito bem das pernas e necessita de uma ajudinha. Ou seja, as apostas para novos cortes de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, para esse ano, aumentaram. E quando isso acontece, não só acaba impulsionando as bolsas mundo afora, como também enfraquece o dólar. Só para vocês terem uma ideia, o valor do dólar no Brasil teve a sua maior queda semanal desde janeiro, voltando a ser negociado a R$ 4,05. Já o Ibovespa subiu pelo segundo dia consecutivo, encerrando o pregão de hoje acima dos 102 mil pontos, o que infelizmente não foi o suficiente para evitar um recurso semanal de quase 2,5%. Para a próxima semana, lá fora, é bom ficar ligado na retomada das negociações comerciais entre americanos e chineses, que deverá acontecer no próximo dia 10 de outubro. Na zona do euro, teremos os dados de confiança do consumidor. E na China, após a volta de um longo feriado nacional, teremos os números do índice de atividade do setor privado chinês. Já no cenário local, teremos a divulgação dos dados de inflação de outubro, medidos pelo IBGE. Então, fiquem ligados. E esse foi o Otário Investe de hoje, com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Um excelente final de semana para todos. Fui.